seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de começar o quarto e último vídeo da nossa história, gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu quero convidá-lo também a assistir os três primeiros capítulos dessa história, que você encontra os links na nossa página do YouTube. Nesse vídeo, Finalizamos a história da Trinca Aero Willis Itamaraty e Itamaraty Executivo. Roda a vinheta. Nos primeiros vídeos da nossa história, vimos a origem da Willys nos Estados Unidos e no Brasil, o lançamento do Aero Willys, do Aero Willys 2600 e os lançamentos do Willys Itamaraty e do Willys Itamaraty Executivo. No segundo ano de produção do Willys Itamaraty, em 1967, ele tinha um motor 3.0 que desenvolvia 132 cavalos. Nova grade com saliências e reentrâncias, novos frisos, as lanternas traseiras passaram a ser totalmente utilizadas com seis lâmpadas e novos pneus. O ano de 1967 foi marcado também pelo anúncio feito no mês de abril que a Ford Motor Company dos Estados Unidos havia adquirido ações da Kaiser e da Renault, tornando-se acionista majoritária da Willys Overland do Brasil. Começava, então, a ser veiculadas propagandas agregando o nome Ford ao nome Willis para conhecimento dos consumidores brasileiros, expondo e explicando a situação e o posicionamento da companhia, pois o consumidor sempre ficava temeroso do final de linha dos produtos das marcas recém-adquiridas por outras. Nesse ano, a Simca foi comprada pela Chrysler, a Willys, comprada pela Ford, e a Vemag foi absorvida pela Volkswagen. Começava uma corrida pela modernização dos automóveis brasileiros e a concorrência estava correndo a passos largos. Mesmo assim, o Aero Willys ainda detinha 32,8% de seu segmento de mercado e o Itamaraty 17,6%. Em 1968, o Aero Willis, já sob o comando da Ford, trouxe poucas novidades, sendo as de maior relevância as novas cores e os novos estofamentos. Algumas unidades foram enviadas para Detroit para avaliações. O foco maior estava em sua garantia de 20 mil quilômetros ou 12 meses, podendo acontecer sua manutenção em todo o território nacional. Mesmo com o aparecimento de fortes concorrentes como o Chevrolet Opala e o Ford Galaxy, o Aero Willys e o Itamaraty detiveram juntos, em 1968, a liderança de mercado com 36,3% de vendas em seu segmento. Com a absorção da empresa, a razão social foi alterada para Ford Willys do Brasil S.A. e os modelos passaram a se chamar, em 1969, Ford Aero Willis e Ford Itamaraty. Cada vez mais, a Ford marcava presença nos produtos originalmente Willys, que em 1969 receberam nova calibração de motor. sendo que o Ford Aero Willis passou a ter 130 cavalos e o Ford Itamaraty passou a ter 140 cavalos, além de diferencial autoblocante opcional, novo sistema de embreagem novas vedações na transmissão, sistema de freios do Galaxy, eixo traseiro reforçado, amortecedores com maior durabilidade e maior cuidado na vedação geral do carro. Esteticamente, nada mudou no Ford Aero Willis. e o Ford Itamaraty ganhou nova grade, nova logotipia, perdeu o ornamento do capô e, internamente, passou a utilizar o mesmo revestimento do Galaxy, além de um revestimento do painel em Jacarandá da Bahia ser substituído por um revestimento em plástico adesivo no Itamaraty e por um revestimento em metal no Aero Willis. O Itamaraty também perdeu seu completo jogo de ferramentas e ambos receberam os limpadores de para-brisas do Galaxy. Em 1969, o Chevrolet Opala arrebatou quase 60% de mercado em seu segmento e as vendas da linha Aero Willis caíram drasticamente, totalizando apenas 11%. Era hora de pensar em mudar ou parar. Em fevereiro de 1970, o departamento de estilo da Ford apresentou alguns protótipos do Aero Willis e do Itamaraty para Henry Ford II em visita ao Brasil para sua avaliação para viabilizar a sobrevida dos modelos do mercado. Os protótipos tinham como proposta a avaliação inicial da parte dianteira que, caso fosse aprovado algum modelo, havia a opção de adaptar o motor V8 do Galaxy posteriormente. Como não houve aprovação de nenhum dos modelos, a continuidade deles tinha ali seu martelo batido, mesmo com a Ford negando este fato de vislumbramento de final de linha. Mesmo assim, o departamento de marketing da Ford ainda se esforçava em manter a cabeça erguida da linha Aero Willis Itamaraty. Através de campanhas publicitárias. Nesse ano, o Ford Aero Willis vinha com motor de 130 cavalos e opcional o de 140 cavalos que equipava o Ford Itamaraty e diversos opcionais, que iam de pneus faixa branca a diferencial autoblocante. No Salão do Automóvel de 1970, foram apresentados os modelos 1971, com pequenas modificações, com o maior intercâmbio de itens da linha Galaxy, como as calotas maiores para o Ford Itamaraty e calotas do Ford Galaxy Standard para os Ford Aero Wheels, Além da iluminação interna única central igual a do Ford Corcel e emblemas Ford na frente, traseira e lateral do carro, sendo que o Ford Itamaraty também recebeu no miolo do volante e no protetor de batente das portas a identificação do fabricante. Mesmo com as mudanças, as vendas do Ford Aero Willis e do Ford Itamaraty atingiram apenas 3,7% do seu segmento. Em 1971, chegava ao final a produção do Ford Aero Willis e do Ford Itamaraty. Alguns registros acusam algumas unidades produzidas no início de 1972, mas com destino desconhecido. A Ford também havia preparado um protótipo do Ford Itamaraty em 1972, que acabou não se concretizando no mercado. Em sua passagem pelo Brasil, foram produzidas 99.621 unidades do Aero Willis e 17.216 unidades do Itamaraty. Era o final de uma era. Os Ford Aero Willis e Itamaraty também se aventuraram nas competições em pistas de asfalto e em pistas de terra. Em acrobacias com a equipe dos volantes voadores de J. Cardoso apareceram em filmes como O Homem do Rio, de 1964, foram utilizados como táxi, na época chamados carros de praça, além de serem utilizados também como carros de serviço público, como, por exemplo, o de apoio à equipe de bombeiros. Outro fato curioso foi o desenvolvimento de um estudo de estilo na década de 60 para uma possível reestilização da linha, que acabou sendo descartada. Aqui finaliza o quarto e último capítulo da história do Aero Willis do Itamaraty e do Itamaraty Executivo. Não perca os três primeiros vídeos dessa história, os links estão na descrição. E não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações para acompanhar nossas próximas histórias. Semana que vem voltaremos com um novo vídeo do mundo do automóvel. Até lá!